O começo dessa semana de treinos, comecinho só, tipo, sei lá, segunda e terça eu acho, foram treinos muito bons que a gente teve. Aí quarta-feira a gente começou a ter uns treinos. E... O, o Yauto chegou pro segundo jogo, se não me engano, do bloco da noite. Depois o Ruben, que é o Daisy, né? Chegou na quinta a recepção normal, não foi calorosa. Foi a recepção normal, foi, foi uma, recepção normal, uma recepção boa. O... Acho que o Daisy, ele chegou bem cansado de viagem, então ele foi direto dormir, aí depois ele acordou começou com a gente e tal. Então eu quero estar lá para 5 eu chance I might just die and not wake up, but... Eu fiquei alegre por 46 horas. Bom, chegada do Youts na quarta. Ele chegou um pouco acanhado, acho que. É, acho que normal isso acontecer. Num ambiente novo, não conhecia quase ninguém. Acho que ele só tinha trabalhado com Matos antes. A gente podia ter feito isso se jogando. É que, num vaga, não sei se é o que a gente quer pegar no Camilo, entendeu? Por isso que. Só que, depois tipo, eu tô voltando e você deu como pra frente, tá ligado? Sim, por isso que eu que a gente queria conversar só como é que a gente ganha. Bom, acho que num primeiro momento, com certeza, é, a opinião do Ju, que na Coach Steph, vai ser bem importante. Porque ele já vem trabalhando, pelo menos com essa lineup up aqui, é, há três meses. Isso sem contar o que ele já conhecia antes do, do Tay, do Loop do Matos, que já vem desde o ano inteiro. Então, ele já tem muito conhecimento de como que a gente pensa, é, de como a gente gosta de jogar, de como a gente gosta de draftar. Então, com certeza, acho que nesse primeiro momento ele vai ser uma peça muito fundamental é, para mostrar tanto para o Yautz, tanto para o Rubem e para todo mundo é, o jeito que a gente pensava, é, como que a gente tem que abordar cada jogador, esse tipo de coisa, acho que ele vai ser uma peça uma peça chave nesse nessa estrutura. É, a diferença é que agora eu tenho mais pessoas para conversar sobre o draft e eu tenho é, opiniões que vão me ajudar a fazer um draft cada vez melhor. Mas o Daisy sim, ele é, apresenta algumas tarefas para mim que eu acho que são ótimas porque eu vou aprendendo cada vez mais. Posso só me diaréu, né? Não, não, é não, não, não, não, não, não, não, não. vamos lá agora só. Meio. Vamos lá embaixo, vamos lá aqui, ó. Na realidade, um dos problemas foi o fato de isso aqui ter acontecido. Vocês falaram que vocês não precisavam ter continuado forçando, né? Vocês podiam ter só saído. Tem que achar a conexão dessa hora no top com a comunicação do bot. Tipo, o bot tem que falar: não, eles vão dar B, eles vão fazer essa play. É, ó. Pra gente já estar tá ligado pro time, tipo, não perder tempo no mapa e já ir para lá, entendeu? Uma coisa, uma... Bom, embora tenha tido é, essas diferenças de ideias, né? Acho que diferentes pontos de vistas como eu preferi chamar. É, eu acho que teve um impacto no jogo mínimo é, Acho que também muita coisa que atrapalhou era não saber mais ou menos o que a One estava fazendo A gente não treinou nenhuma vez com eles no ano E tem muitas estratégias diferentes sendo usadas não só aqui no Brasil Mas no mundo de forma geral Então é, numa região jogam contra calista, numa outra região não jogam Numa outra região banem X, numa outra região não banem X e assim vai Então a gente não tava com muita, é, muita uma base muito sólida de conhecimento sobre o pet, sobre o sobre o meta, etc. Se like você yeah. yeah. usually in the fridge and then okay. you get up in the microwave. Okay. And lunch is it's be in table. Um the table oh, oh, yes. yeah. So yeah. We eat there, like the the the food's like here and you just get it. Okay. it uh, yeah, like juice or something? juice no, we have it in the lunch, but like not in the afternoon. This is lemon juice. This to be really good right now. Oh, I'll take some water. Now where can I find this? This is gonna be And then water, you just this is uh, cold water and then natural. Okay, can you, can you drink water from the tap as well? Or? No, from Brazil. You you just get it from here. Tap is bad water. Corta o cidador do jogo o do loop Você acorda com tudo, mano. Né? Ah, tá lógico. Tá, então, com o cidador é pra acordar, caralho. Não, hein. Como se eu tivesse errado. Antigo ele tinha bastante espaço, ele não era pequeno, mas poderia ser maior. Então agora tá gigantesco, tá bem legal. Tá uma vibe LCS e tal, é bem legal de jogar. A Green Room tá legal, tem quatro agora. Tem mais espaço pra imprensa, tem mais espaço de descanso pra assistir o jogo e tal. O César, que é o nosso psicólogo, ele tem ajudado muito, é, eu confio muito no trabalho dele, acredito muito, ele já provou pra gente que, cara, é muito forte o que ele faz, você realmente sente, você se envolve no que ele faz, então ele consegue transmitir uma energia positiva e dar bastante força pra gente. Faz o We know our game plan, we know what they do, we know what we want to do. Couple of things more during drafts. Always be communicating. Always talk about. Okay, what are we? If they pick this, what are we going to do? So that we have the mo maximum amount of time, and you can make the smartest decisions possible. This is the first game for the uh, in in Law, and everyone will be like still a bit, little bit jittery. But get into your comfort zone first, and then uh, we can start making plays. Like we are the better team fighting team. So if this game goes to 25, 30 minutes. And we have a comp that can do it. We know that that is our objective of the comp, and we know that we can beat them then. So don't get overeager, keep track of the enemy jungle, and just make smart plays. And most of all, have fun. Like, it's the most important thing. Don't feel stressed. Just have fun. We are here to entertain the fans, and we are here to win. On three. One, two, three, go pain. <laughs> One, two, three, go, go pain! pain! <laughs> Tipo, vai ter janela, ó, pode ir agora, Takeshi, pode ir agora. Tá. A ausência desse feitiço, ainda tá um pouquinho longe desse Mega Naro, Takeshi tá na vai tentar ele? conectar, ah, conseguiu acertar direitinho. Vai vir o permafrost por ali, conseguiu no limite, o Adelação pode sair do momento, o foquíssimo é tá lá! Tá. First Blood garantido, boa presença do Tai, que leitura! Para iniciar. Para iniciar. Aqui. aqui. Ó, tem como um eles aqui é, agora. Não, né? Posso, né? Ir, posso ir, posso ir, posso ir. Geral pula, geral pula, pô. Tá. Shivana, Shivana, Shivana. Vamos na Shivana, na Shivana? Cuidado com o EZ, cuidado oh, com o EZ. Roulo no barão, roulo no barão. Eu tenho zoninha tem aqui. Mais, gente. Tem, tem, tem, tem, tem. tem, tem. tem, tem, tem, tem. O Tino, o eu tô, to, tô dentro, tô. Tá dentro. Cuidado, ajuda aqui, ajuda aqui, voltar, aqui embaixo. Tô, tô, tô, ah, peguei, peguei. Eze, Eze. Ez, Ez, vou puxar top. Matei, me top. Puxa top, top, top. GG, GG, GG. GG, GG, GG, GG, calma, não sei se é GG, mas. Eu tenho ult, eu ainda, força pô. Só tem agora. Ele me deu top eles esperam a progressão do Tino. Até ele retornar do meio pro engage acontecer. Eles precisam dos cinco juntos. Ultimate tá cast mais uma vez, eles vêm pra luta. Tô na área de slow. Alistar slow, Alistar slow. Ah, eu tá parou boa, para eu para, eu para. para. para, para. para, para. Mata esse cara, mata esse, esse cara. Ok, inibe, tô inib. É inib. Cuidado com o Mega, cuidado com Mega. Tem que levar bot bot também. Dá. Não, mid, mid, mid. Cuidado com o Mega, ele vai pular agora. Tá? 25, 25, 25, 25, vai só tentando atacar enquanto corre em direção à sua base, ao seu Nexus. Vai se protegendo no que pode nessas torres A PEN vai em direção ao jogo, chefe A equipe da Pen Gaming quer fechar esse 1x0 com todas as suas forças A T1 tentou ao máximo, mas por enquanto a equipe da Pen ainda não foi pra cima Agora vai, agora vai Ultim 5, ultim 5 Agora vai, agora vai 4, 3... Olha o Fido, o oh, Fido, o Fido! Tá longe, tá longe, calma, slow, slow Relax, Tá, ó, a Ult aqui tá em cima Pra ah, um tom, um tom, um tom, um tom! Fido, Fido, Fido! Fido, Fido! Morreu, morreu! Nice, galera. guys! Boa! Primeiro jogo fora perante o é, dano da PEN! E sim, senhoras e senhores, a PEN Gaming abriu 1 a 0 na série! Nossa sorte ou competência foi que a gente soube é, esperar o nosso momento de, de, de pico para conseguir lutar e ganhar o jogo a partir disso. Depois de 30 minutos era praticamente impossível eles ganharem aquele jogo porque a gente tinha Azir e Tristana, então eles tinham que ser muito incisivos no que eles estavam fazendo. E a gente foi paciente que deu certo. A Chivana tem um pouco de, pressão, de e tudo mais, ela consegue pegar drag, etc. Só que o que estava acontecendo é que às vezes eles estavam pegando alguma coisa e a gente não foi criando nada de resposta. E acho que após isso a gente foca só em tipo, o que a gente consegue fazer com os itens. O spike do Matos, teve um momento que você começou a falar mais, quando você estava forte. Então tipo a gente pode começar a fazer isso mais, quando tinha, Tinho e o Matsu estiver em puxar, fala a gente já pode fightar, a gente já pode forçar. Uh, one thing is with the dragons like I felt like we gave up a bit too many dragons this game and To try to really call like one minute beforehand like okay What do we need to set up in order for us to have priority on the dragon? Because we like with a comp like this we want to focus frontline, like you guys did that was really good and you you to to of line. Line. Yeah. Try to like when yeah. really you review yeah. Vai play top agora. Tá low, tá low, tá low. Ela, ela, ela pode que na volta. Olha o voo. O Vert quer ganhar um contra um, mas vem chegando o Tai na jogada. Isso pode virar tudo. O ultimate já foi utilizado. Será que ele vai conseguir essa eliminação antes da chegada do Tai? Não vai conseguir! O Tai foi perfeito no seu timing. E o Takeshi sobrevive. Ser é explosivo. Sim, tem que ser bem cirúrgico, preciso ali, dar esse engage. Eles não sabem, eles não estão vendo. Láctea foi. É 4v5, é, é 5 4v5. Tô vivo. Eu tenho ult ainda. O Cork não tem TP, pô. Calma. Eu não consigo sair, eu não consigo sair. Vai ficar low, ó. Flash vara. Pega o varas, pega o varas. Flash o chain, Flash do chain. Batei rápido o chain. Batei rápido o chain. Batei rápido o chain. Batei rápido o chain. o o eu descendo, não, tá, descendo. Não, tá tá mid, tá tá tá eu tá. mid, eu, eu, tá. é eu, eu, eu, eu Vou puxar o mid, eu vou puxar Leva bot, já bo, depois. Nice, guys! Boa, é boa, boa! Boa, boa, A resposta da PEN foi muito boa. Desistiu de tudo, foi pra proteção direta pro Natsukaze. E olha a T1 agora partindo pro covil do Barão. O Takeshi vem pra iniciação. Vem, vem, vem, vem, vem, Junta aqui, em 5, ult em 5! Olha os cara dentro! Cuidado. Cuidado, Mato. Viara em mim, em mim, velho. Tirei o corte, corte fora da fight! Ó o da ó o ó o ó o ó o Varus! Mota o o corte sem flash, Kork sem flash, eu pego ele, eu pego ele. aqui, corte, aqui, corte, aqui. Cara, acho que o team o velho. Acho que morreu, morreu, morreu, morreu, morreu. Mas tá com vida completa e o Thay garante a eliminação, enquanto também caiu o Forlan! São quatro abates garantidos pra bem Tá? Então para aí. Eu tô dando B, paciência pra vocês. Eu vou roubar o Django dele aqui por enquanto. 8, 7, 6. Vocês algum global? Não. 5, tá safe, tá safe, tá safe. 3, 2, 1. Se não pegasse, ia passar mal. Mas agora abriu com tudo, na, na, na de torre, novo. Aqui, entrando mais toda, uma joga, vez joga, na, na base. Não tem mais bons agora, agora. de barão, mas os dividores ainda estão todos no chão. A onda é boa, a acumularam hoje, bastante, beleza. setaram direitinho. O ultimate do Takeshi mais uma vez, a torre vai sendo brutalmente alvejada, conseguiu segurar de novo. Evitou a cabeçada ao ah, Redbird, que... mas a torre é, quase não, com pouquíssima não, vida por ali, não, agora sim. Eu, sim. eu posso um... saltar velho. 35 pra mim é Tem muito Minion, tem muito, muito Minion chegando, joga com um calma. Só dá Overwhelming, limpa a Wave. Você pode lutar alguém só pra deixar aqui. Ah, ó o Quark então. Chegou? Não, foi 15, foi 15. É o momento agora. Eu tô de boa, tô de boa, tô muito de boa. Ó o Shane, ó o Shane. Olha a Floch em cima, em cima, em cima, em cima. Toma instante, Toma instante, gente gente gente gente gente gente Shane, Shane, Shane. Next, next, next, next, next, next, next, next, next, next <risos> o segundo jogo acho que foi muito mais bem controlado com nossa parte, é, acho que eu e o Tei, a gente conseguiu uma sinergia boa é, durante esse final de semana, em questão de ganks, de é, colocar pressão na parte de cima do mapa, então a gente conseguiu, acho que o First Blush no, no Verto é, os dois jogos, ou pelo menos matamos, matamos ele uma vez em, em ganks, isso foi muito bom, acho que isso abriu bastante o mapa, a gente conseguiu dar bons teleportes, conseguimos lutar bem é, em volta de objetivos como Dragon, Aralto, é, fazer Baron, ficar rotacionando. Então, não foi um jogo 100% executado da maneira correta, mas com certeza, comparado ao primeiro jogo, foi um jogo muito muito mais bem coordenado e preparado por nossa parte, então então, eu, eu não acho que teve nenhum momento no nosso segundo jogo que a gente sequer passou perto de, de algum risco de perder o jogo, como foi no primeiro. Bom, a gente começa de fato com a comissão técnica é, nessa semana, porque na semana passada eles chegaram no meio, então acabou que a gente atropelou muita coisa para que a gente conseguisse é, fazer as coisas da, da melhor maneira possível. Mas agora a gente vai começar com, com eles direcionando boa parte do nosso treino, falando desde o que a gente precisa treinar durante a semana, até composições, estratégias, como que a gente tem que pensar. Ficar falando né, a responsabilidade de cada jogador. Então, com certeza, agora a gente vai começar é, da maneira correta com a Coach Staff. Eu acho que não vai ser né, dessa forma atropelada, é, como foi com a chegada deles no meio da semana. Então, é, acho que é isso. Então, galerinha, nosso próximo jogo vai ser contra a Kabum, dia 28, que cai no domingo, às 3 horas da tarde. Então, eu conto com o apoio de vocês, a torcida de vocês. E vamos lá. Valeu!